Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais um episódio do Planilha Xoxa, meu caro Paulo Pochet, que é aqui os episódios onde a gente trabalha com as planilhas que o pessoal envia aqui para a nossa querida Juliana para a gente dar um tapa, beleza? Se você ficou curioso, né, já que a dúvida do nosso querido amigo pode eventualmente ser a sua dúvida, não deixe de ficar aí na vinheta e claro, né, como todo trouxa que faz vídeo para o YouTube, se você gostar, deixa o seu like, se você não gostar, deixa o seu... Deslike, a sua opinião é muito importante para a Juliana. Muito obrigado, toca vinheta. <risos> Bom, pessoal, eu vou ler o e-mail aqui que mandou. Por favor, Pochetinho, se você puder cortar aqui pra gente na tela. Então, olha aqui quem está aqui, a princesa do botão do Excel, né? A nossa querida Juliana Goulart, que recebe os nossos carinhosos e-mails. Então, note aqui que foi para o primeira primeirapessoa.com. Quem que mandou foi o Diego Librelon. Eu estou mais rosa do que o comum hoje, Paulo. Percebi agora, mas tudo bem. Então, vamos lá. Olá, gostaria de uma ajuda do botão do Excel. Estamos à disposição. Não consigo automatizar a planilha blocos demonstrativos? em anexo. Na planilha Blocos Demonstrativos, cada bloco pochete possui um número de identificação. Essa ID será definida a partir de dados. Como faço para que os blocos dessa planilha obedeçam a sequência descrita sem que eu precise ficar colocando A2, A3, A4? Bom, vamos lá, meu caro pochete. E antes que a gente comece, eu gostaria de colocar para vocês que a iniciativa do Planilha Xoxa não é julgar qualquer tipo de planilha que chega assim aqui, mas sim contribuir para melhorar a produtividade do nosso querido seguidor. Então eu não vou fazer julgamento, nenhum tem nenhuma planilha sua. Você faz o que você quiser o dia a dia é seu, se automunha os dizer a você quiser. Planilha é um negócio muito particular, né? Aquele cara que fica cagando regra, falando, ah, é bem melhor só você não sabe tá fazer. É um baita de um bundão. Beleza, poxa? Então vamos abrir o um arquivo aqui? Estudo planilha, tá aqui. Então o que nós temos na planilha do nosso querido amigo Diego, né? Nós temos aqui, então, portanto, ID, tipo de carro, né? A cor e a fabricação. Enfim, uma base de dados simples, bem organizada, diga-se de passagem, né? Uma informação em cada célula, estrutura de cabeçalha em cima, né? não tem célula mesclada, então parabéns meu caro Diego, você não cometeu aí os, alguns dos pecados capitais que nós temos e aqui nós temos os tais dos blocos demonstrativos que ele colocou que sinceramente, eu não sei para que que ele usa mas deve ter alguma função já que o cara tá usando certo? Então o que que ele quer, pelo que eu entendi tá? Eu, você quer que a medida que apareça, né? Que eu troque as informações aqui em dados as informações aqui do bloco elas automaticamente se reorganizem certo? Eu acho que é isso que ele colocou, porque aqui ele teve que colocar na sequência. Ó. O 1, o 2, o 17, o 55 o 41 e assim por diante tá e lógico essas informações que estão aqui em cima já está usando aí o PROC V de forma bastante básica, mas tá funcionando tá pegando as informações acho que a única encheção de saco mesmo é ter que ficar colocando na sequência então o que, que nós vamos fazer Diego dá para gente melhorar a sua planilha aí só que se a gente observar a base a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte né como você quer organizar numa sequência e essa sequência por exemplo você quer numa maneira crescente ou uma maneira decrescente a primeira coisa que nós temos que colocar é quando você você trabalhar com coisa crescente ou decrescente em termos de um, dois, três, quatro, o que você precisa ter? Só número na sua base. E se a gente observar só a base de dados, meu querido, você tem uma informação ali que não parte de número, né? Ela é 12A. Então, infelizmente, se você manter o seu ID desta maneira, eu pelo menos não enxergo de forma fácil aí, né? Poderia, claro, pensar mais nisso. É uma maneira de... Organizar automaticamente isso. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, caso isso seja possível, você mudar o ID pelo menos para manter apenas números e trabalhar sem letras, tá? É uma forma de se pelo menos fazer de maneira simples isso daí. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar o 12, beleza? A única modificação que eu fiz. Pois bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou primeiro explicar o conceito da coisa, tá? Para depois fazer na outra planilha. Então, aqui, se a gente observar, pochete, ó, nós temos sete informações. Então, então, imagina que eu vou fazer isso daqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Ou seja, estou pegando o número de observações e colocando assim, ó. eu quero o primeiro maior valor, o segundo maior valor, terceiro, o quarto, o quinto, assim por diante. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. eu vou utilizar uma fórmula muito bacana no Excel, que ela se chama... Maior. Então, o que, que o maior ela faz? Ela retorna o maior valor késimo. Olha que maravilha, né? Não pode ser o n, né? O nego tem que ser diferente e colocar k em um conjunto de dados. O que importa é o conceito. O retorno o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. Beleza? Então, o que, que nós vamos fazer, moçada? Ó, imagine que nesta matriz de dados, que agora só contém números, tá? e eu vou fixar isso para tornar uma posição uh, relativa para absoluta, eu quero pegar a pochete A primeira maior informação. Tá vendo ali? ó? Claro, quando você puxar isso para a segunda, terceira, ele vai puxar respectivamente dentro daquela matriz, qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e lá vai pedra maior número, tá? Então se a gente fizer isso, olha lá que bacana, ele vai vir aqui e vai apresentar, ou seja, o maior número é o 5541. Se você quiser arrastar isso para baixo... Ele vai pegar ali o menor número um. Então o que que é bacana isso moçada? Note que aí ele colocou do maior para o menor. E se você quisesse colocar o contrário pochete, do menor para o maior, qual fórmula o senhor ia utilizar? Tá vendo? Tá vendo? Você ia usar o menor, beleza? Então muito bem, é justamente isso que nós vamos fazer ali nos blocos demonstrativos, meu caro pochetinha. É lógico moçada que eu vou acabar fazendo uma gambi aqui pro negócio ficar mais ou menos, tá? Então vamos lá. Eu vou tirar esses números daqui e note, né, todas as informações, elas vão dar pau. E o que que eu vou fazer, né? Eu não sei exatamente se essa é, é a sua realidade, tá, meu caro Diego? Mas se for esse set realmente valores Aí eu vou fazer o seguinte, aqui do ladinho, ó, escondido, eu vou colocar o número 1, um, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 7. Pra você que já tá aí, já deve estar tá imaginando o potencial desta gambiarra, certo, meu caro Paulo, que eu defendo muito, né? Ou seja, deu certo, é a melhor maneira que você conhece pra fazer aquilo? É, então toca o pau, ou que os outros vão achar, tá? Então vamos lá, Paulo, pra não ficar feio, eu vou só vir aqui, ó, olha que gambi maravilhosa, Paulo. Em vez de ficar mostrando pra moçada, eu vou falar assim, ah, vou pintar de branco a fonte, né? Porque o pessoal vai olhar esse quadrinho aí do dia e vai falar assim, mas o que quer dizer essa bosta desse número? Então você pega e coloca aqui, ó, pode pintar ele de branco, faz de conta que ela não existe. Então o que, que nós vamos fazer agora, Paulo? Bom que esse aqui eu não treinei pra fazer, mas nós vamos ter que colocar. Então nós vamos vir aqui agora e fazer o quê? Um PROC V em cima de quem? em cima deste valor que fazer aqui o menor né? ou seja, primeiro você vai ter que achar qual que é o menor ou o maior, dependendo como você quer como a gente mostrou o maior que pega do maior pro menor, agora eu vou usar o menor que o Diego quer, que vai do 1, 2, 3 então, nesta matriz aqui, pochete fixo, nesta matriz aí, ponto e vírgula, volto na minha aba, qual que é o primeiro menor número, tá? e vou selecionar quem? vou selecionar esse camarada que tá aqui, oculto, então de novo Novo, né? Fiz ali primeiro, meu caro Diego, e ocultei os negócios para aquela gambizinha. A partir daquela matriz, eu vou pegar a fórmula do menor, a função do menor, e pegar o menor número que estiver ali. Se eu agora fechar isso daqui, olha que maravilha, pochete, olha lá, olha lá. Olha lá, sedã um preto, não era isso que estava? Se eu vir aqui agora, simplesmente colar no próximo bloco esse daqui, vai aparecer quem? Não sei, o 2 Argentina. E aí, lógico que a função dele já está funcionando. Olha lá, 12 Argentina, 17 tá ali o Brasil... Vou fazer isso para todos, tá? Olha que beleza, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V e automaticamente isso daí já foi recolocado. Vamos supor, Pochete, que o nosso querido amigo Diego, ele errou ali, né? O 1 um, que tá sedã preto Brasil não é 1, um, ele é 1.000. Você concorda que se ele for 1.000 ele vai vir para cá? Então olha que bacana, se na minha base de dados eu vier aqui, ó, Diego, colocar 1.000, o que que vai acontecer? Por que, que temos que estudar o negócio dele? Ixi Maria, o que, que tá errado? Ah, tá sem o argumento. Então deve ser isso que tá dando pau no negócio. Vou copiar aqui, tá, meu querido? Só pra gente não coisar. Tcharam. E aqui tá dando certo. Vai se entender. Tudo bem. O importante é que funcionou também. Né? não vamos ficar consertando a planilha inteira. Mas note, por exemplo, que tá faltando argumento aqui no seu PROC V. Beleza, Pochete. Mas o importante é. Nós cumprimos aqui o objetivo do nosso querido Diego, né? De automatizar os blocos sem fazer o igual. Sim. Agora, automaticamente, à medida que você mexe na sua base de dados, você vai mexer, pelo menos, na sequência que são colocadas. Mas eu faria um consertinho aqui em cima do seu PROC V, porque ele está levemente carregado. Eu não sei, acho que vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar falso aqui, acho que vai dar certo. Vou ver. É que quando a gente trabalha com PROC V, Diego, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você deixa sem nada, como você está trabalhando com números, né? E esse procurar intervalo, ele pode pegar alguma coisa aproximada, sei lá o que está dando errado, mas procura usar o PROC V inteiro aí pra você não ter problemas. Beleza, Pochete? Então o vídeo de hoje foi esse, né? Não sei se vai servir pra todo mundo, pra pelo menos o nosso querido Diego. Serviu de antemão, eu peço desculpas, porque esse e-mail aqui chegou no dia 27 de fevereiro. Beleza, Pochete? Algumas Alguma dúvida, alguma consideração? Não, então o vídeo de hoje foi este, né? Que como eu disse, no sentido de contribuir com dúvidas pontuais dos nossos queridos usuários. Aonde vocês vão utilizar a planilha do Diego? Não sei provavelmente em lugar nenhum, mas o que vale é você ter atenção aí o conceito, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro e assim por diante. Lembrando também que não existe dúvida burra, aquela história que a gente ouve lá, né? Desde quando a gente cresce, burra aqui não pergunta! Então é exatamente isso, tem dúvida, pergunta, né? O máximo que a gente vai fazer, não sei. E outra coisa, sem julgamento. Ninguém aqui é melhor que ninguém para falar que a planilha tá ou tá errada ou tá certo e é apontar, porque eu faria diferente, você não sabe mexer, porque é melhor. Eu sei que fica pensando desse jeito. A planilha de cada um, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu potencial, cada um tem o seu poder Faz o que quiser. Bacana são os caras que tentam melhorar. Tô bem motivacional hoje, não tô projete. Então, é isso daí. Muito obrigado, deixa o seu like, deixa o seu dislike, deixa os seus comentários e também para você que quer que a gente dê o um tapa na sua planilha, mande um coração para Juliana Goulart no primeirapessoa.com, pois ela está solteira. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até quando, Paulo? Tá na p*** de novo, até a semana que vem. Não, não, não. Tá na p***, certeza.